Olá, então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou uma pessoa muito racional, ou melhor, eu era uma pessoa muito racional. Então, para mim, tudo era baseado na razão, no bom senso. E isso atrapalhava algumas das coisas, que é, por exemplo, o emocional, o amor, né? o envolvimento com outras pessoas. A minha espiritualidade com relação a Deus também era uma coisa que, né, como é que você vai acreditar em Deus? Deus, o que é Deus? Deus é algo, o que é e, mas eu venho numa busca já, né, junto com o Enneagrama, que é uma espiritualidade, é algo que desenvolve a espiritualidade, mas faltava uma solda, faltava algo para fazer a ligação. E nesse final de semana eu fui convidado para participar de um retiro, não sei se é esse nome que se usa hoje aqui, se chama Desgasta-me, que é um encontro de um final de semana. E aí lá tem várias atividades, tem muito, muitas atividades fantásticas, e todas voltadas ao sentir, ao amor. Lá eu vi muitos depoimentos de pessoas que passaram por coisas muito mais difíceis. Falta de amor em casa, desatenção com o pai, com a mãe, pai que bate na mãe, mãe que pula a cerca, sabe? Coisas assim que são coisas do ser humano, mas são muito fortes. As questões também das drogas, né? dos adictos, quantas pessoas usam, usam drogas, alguns usam como motivo de recreação, outros depois se torna mais pesado, ficam dependentes, né? O sexo também nessa liberdade que hoje existe, que, né, que se tornou uma libertinagem. Então, o sexo estar está mais livre, bom, que na minha época não era tão tão fechado, tudo tão escondido, tão feio, né? Mas lá eu tive contato com o meu amor com o amor das outras pessoas. E eu comecei a sentir o que é amar. Eu comecei a sentir o que é ter uma força maior. Né? É... Essas, essa força tanto a faz, eu acredito, que se você vai numa igreja católica, vai numa evangélica, vai na Umbanda, sei lá, né? todas elas têm, e estão vivas ainda, é porque tem coisas boas. né? Que vai em Santo Daime, é a União do Vegetal. São lugares onde você vai... Desenvolver, você vai trabalhar o seu emocional e uma conexão com o universo. É a palavra-chave. E aí eu conheço pessoas que falavam para mim, ah, ele, aquela pessoa lá vai para a igreja porque quando ele vai para a breja, ele volta, ele prospera mais. Digo, mas cara, que será que é isso aí? meu? Né? E eu agora experimentei. Então, é um dia só. Né? Eu voltei ontem à noite, mas... Aquilo que eu vivenciei lá, aquelas forças que eu fui acumulando lá, com os exercícios, com as palestras, muita palestra, muito teatro, vai caindo fichas e a gente observa o quanto nós somos frios, não sabemos aproveitar uma árvore, né? olhar uma árvore, a beleza de uma árvore, a beleza do pôr do sol. Aí uma das pessoas, fomos em três, tem muito mais pessoas conhecidas lá, né? Se veja, eu moro na cidade que tem não tem 100 mil habitantes, e eu já treinei aqui mais de 6 mil pessoas. Então, todo lugar eu vou encontro pessoas. Mas lá nós fomos em três, especialmente eu e duas amigas minhas, né, que são extremamente emocionais. E a gente partilhava lá, batia papo e tal, das experiências, e chorava um monte, e depois parava de chorar, e aí ela caía ficha para todos os lados. Então, lá a gente já começa a sentir um empoderamento, a gente já começa a se sentir melhor. Não é um poder de posso mais que você, ou tenho mais que você, eu vou ganhar mais que você. É um empoderamento que você começa a se sentir bem. As preocupações começam a desaparecer lá. Você percebe que a tua vida está mudando. Você percebe que as coisas estão acontecendo lá. Aí você tem o um entendimento a respeito do seu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos, numa época é extremamente difícil para mim. Eu tinha baixa estima, eu me sentia o um, um, um, é, um bicho do cocô do cavalo do bandido. Então, lá eu tive contato novamente do pai, meu pai morreu mais quase 50 anos atrás, né, 40 e poucos anos, e aí eu tive a oportunidade de lá de abraçá-lo, né, figurativamente, metaforicamente, e foi fantástico. Né? Eu nunca tinha parado para pensar que meu pai morreu não porque ele quisesse, ele morreu porque ele morreu não adianta eu ficar culpando ele porque ele morreu mais cedo porque ele era frito ele era cozido assado ele era ele ele buscava trazer o sustento para casa ele trabalhava muito viajava muito Entende? então ele foi um homem batalhador que eu reconheço hoje e antes eu não achava nada que cara sacana morreu por quê não tinha nem nada a ver disso. mesma coisa com relação à minha mãe minha mãe foi muito uma pessoa extremamente medrosa uma pessoa extremamente Podador, não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer assim, não pode fazer assado, que nos atrapalhou, porque nos tornou homens fracos, né? super protegidos, não deixava a gente sair para fora de casa. E lá eu tive contato com isso também. Então lá o meu coração agradeceu ao meu pai, agradeceu a ela. Eu vi o quanto eu erro com os meus filhos, né até de vez em lá dizer, posso dar todo o apoio do mundo, nunca surrei, nunca briguei. Né? E lembre lembro, por que eu. E né, o quanto às vezes eu erro, não dar um abraço, um beijo, dizer eu te amo, sabe, fazer outra pessoa se sentir bem, mas quando a gente faz isso a gente também se sente bem, então hoje eu estou me sentindo simplesmente diferente, né? toda a minha história, da minha empresa, dos meus cursos vai começar a mudar, vai ser com mais amor, com mais carinho, né? é, existem explicações lógicas para tudo isso, mas nesse momento não me interessa essa lógica, eu quero sentir o um amor. Eu quero apreciar uma imagem e apreciar, né? Uma amiga minha que estava lá no, no grupo disse assim, vou mandar uma flor para você, Afonso. Mandou a fotografia de uma árvore. Ah, e da na hora, né? Hoje tudo bem, eu entendo. Cara, que coisa mais linda, né? Uma árvore, perfeição de Deus, tudo é uma perfeição de Deus. Não precisa ser uma rosa. Qualquer coisa pode ser uma flor, uma rosa. O um significado é o que importa. Então... É... O que eu quero dizer, assim, que essa era a minha busca. Agora vou falar um pouco de termos técnicos. Né? Eu fui uma pessoa que sempre é, controlou o seu lado emocional. Nunca me permiti sentir, nunca me permiti viver, nunca permiti abraçar, beijar de verdade. Olhar o pôr do sol e dizer assim: ah, senti a beleza. E não olhar: ó, oh, que lindo, ó, né? oh, que belo. Não, senti de verdade isso. Né? Então, agora fechou com chave de ouro. Eu posso me dizer assim, eu me considero hoje um homem de sucesso, porque tudo aquilo que eu percebia que era ruim, aquela falta de, de amor, a falta de entendimento, sentimento de fraqueza, de, de, não conseguir, de fracasso, sentimento de não ser amado, de se sentir insignificante, essas sensações negativas desapareceram. É, pode ser que elas voltem, não sei, hoje é o primeiro dia, mas eu acredito que não. Porque depois que você experimenta alguma coisa boa, não dá para você esquecer, não dá para você apagar. Depois que você experimenta um doce de copuaçu, não dá para dizer assim, não sei, eu não lembro mais. Num outro dia que você na sua vida, né, for lá morder um pedaço de copuaçu, você diz, putz, olha ah, esse aqui é copuaçu, porque ele está registrado em você, então está tudo registrado. E lá, onde nós estivemos, né, nesse retiro, desmanchou muitas coisas do meu passado. É, então, minha mãe mora a 500 aqui né Daqui a pouco eu vou ligar para ela, vou dizer assim: oi, como é que a senhora está? E tal. Dá mais atenção, mais carinho. Uma coisa tão simples, mas que é tão valiosa. É uma coisa que vale a pena viver. E toda essa história que eu vivi foi simplesmente fantástica. Teve uma missa ao final, né? e gostei de estar na missa. Poderia ser um culto evangélico, poderia ser qualquer coisa. Né? Eu fui criado na Igreja Católica. Né? Depois eu abandonei e agora eu estou voltando de um modo diferente, amoroso, sincero, né? sem ter aquela obrigação de ficar lá e esperar o padre e dizer assim, cara, quando é que acaba esse negócio, o que eu quero ir embora? De né? estar lá e curtir aquela mesa, ver as pessoas crescendo. Tá? Lá onde nós estivemos, existiam muitas pessoas que eram moradores de rua. Então, essa igreja que eu estou frequentando, ela tem uma casa de acolhimento, é uma casa que... É para a pessoa ir lá ter uma refeição por dia, uma refeição à noite, se não me engano, e pode dormir lá. É depois tem que se virar. Então essas pessoas vivem na rua. E sabe, é a primeira vez que eu olhei assim como um ser humano que está sofrendo. Um ser humano que teve um pai que brigou, que teve um pai que foi um carrasco, que nasceu porque um homem trazou com uma mulher, ela engravidou, não teve talvez coragem de tirar o neném, o lá o quê? E aí ele nasceu, mas ele está jogado para cá, jogado para lá. Né? É, vi pessoas que os pais são extremamente carrascos, batem, surro Como é que você pensa que é uma pessoa dessa? É um ser humano. né E ele, falando de mim, às vezes, em épocas passadas, se olhava com um desdém, não, ele não me serve, ou coisa assim. E não tem nada a ver. São seres humanos. Então a minha conversa lá foi muito interessante. É, uma outra coisa que eu vi foi um cara tocar bateria, sabe, é muito legal, foi meu aluno, e ele batia, tocava aquilo lá com tesão, de cara do céu, que coisa batuta, né, que coisa show de bola. fui lá conversar, me ensinou a bater um pouquinho e tal, mas não é, é o instrumento que me interessa, aí a, a minha amiga, né, é, que é essa que me mandou a foto da árvore, disse que quer tocar violão, queria tocar violão, mas ela se empolga, para, não vai e tal, e e eu criei uma vontade de tocar violão vou criar vou conversar com ela para a gente ir bater um papo tocar violão aprender a tocar violão para quê para nada talvez para para encantar para dar uma paquerada né namorar alguma coisa assim chamar uh, ser agradável se divertir tomar um vinho uma cerveja e tocar violão né? viver a vida de modo diferente tá? mas de uma maneira saudável muito saudável tá e lá onde nós estivemos eles não impõe regras, não é isso. Mas eles mostram que uma vida saudável é muito melhor. E é melhor. Porque os depoimentos que eu vi das pessoas lá que se envolveram com sexo, com prostituição, sabe? Com bagunça, com zona, com orgia, das palavras que eles falaram lá, cara, entrar é fácil lá. Alguém oferece, dá uma xeradinha, dá uma experimentado vai daqui a pouco, entra e tá lá fazendo tudo que não devia. E aí a gente observa a felicidade que eles encontram de dizerem que já foram aquilo que esca conseguiram escapar, né? em que eles deixaram de ser aqueles seres lá que só vão pelo prazer. Não estou condenando o prazer, vale a pena, mas ele tem que ser é, consciente, entende? Quando você está fazendo aquilo, tem que ter um, um fogo, um tesão que vale a pena. Né? Não fazer por fazer. É uma coisa muito mais ampla, muito mais espiritualizada. Se você deseja também desenvolver isso, existem várias maneiras, né? Se você quiser desenvolver essa essa amorosidade, esse esse, esse terceiro olho. Lembre-se que para uma pessoa estar realizada, feliz, ela tem que ter os três centros de inteligência desenvolvidos. São os três centros que estão em nossa nossa cabeça, no nosso cérebro, né? Que é o fazer, ou sentir e o... É, teorizar, pensar, né? não é pensar só, é teorizar, ficar viajando na maionese, criar coisas na sua própria mente, porque a mente, a mente é seu guia, né? hoje assim é já sei, o dinheiro é seu guia, mas a mente vai influenciar o teu emocional, que vai influenciar o seu corpo, mas o mais forte é o emocional, isso está lá em Eclesiastes, não lembro onde, que fala, né? fé, esperança e amor, sendo o último ou mais forte de todos, que é o amor, então, Desenvolva isso ou através desses cursos, que são extremamente fortes, ou através da observação, que vai ser difícil, mas ser possível, ou então através do próprio Enneagrama. O Enneagrama é uma ferramenta espiritualizada. Tanto que quem divulgou muito o Enneagrama é a igreja católica. A igreja, eu não lembro mais qual é a igreja, de uma pessoa que escreveu, dois, dois, pastores, dois pastores e um padre, um pastor e um padre, escreveram um livro muito bom do Enneagrama, então, que eles usam para divulgar isso para o mundo? Então, a igreja usa muito o Enneagrama como uma ferramenta espiritual. E você também pode. Então, se você deseja evoluir como um ser humano, desenvolva é, essa questão do emocional. Né? Talvez a fé vem por aí, né? Aliás, a fé vem por aí, a fé é o emocional, ninguém explica a fé. E ela está aí é disponível. Então, cara, vá num retiro espiritual, é, de qualidade, tire referências. Vá, é, estude o Enneagrama e encontre uma pessoa amorosa, uma pessoa sensível, que seja emocional. Se torne amiga dela para você também começar a se tornar. E aí você vai mudar a sua vida. Não tenho a menor dúvida. Vai ser o melhor investimento que você pode fazer em sua vida. Porque morremos todos nós morrer. O que vale a pena é o que a gente vive entre o nascimento e a morte. Aqui no meio é o que importa porque você aproveitar essa vida. Grande abraço, se você gostou, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal, dá um like, dislike vai lá no YouTube, vai no Facebook, vai no nosso site. Grande abraço a todos vocês e um grande beijo no seu coração. Tchau!